Fala galera do YouTube, porque está falando com vocês aqui é o Péo Vamos para a continuação de Naruto. E me desculpe a barulheira, que tem um retardado vizinho aqui de cima que fica é, pegando martelo e fazendo bu -bu -bu ban Mas aqui é nós, nós foi o confronto de criação, nós é, acabamos aqui. E hoje vamos para a prévia, né? Então vamos lá. Já se inscreve no canal, já deixa o seu like e compartilha com seus amigos, beleza? E vamos lá então. Para o vídeo. E então, o tempo passou. Porém, o ciclo de batalhas nunca terminou. E com o crescimento da violência no mundo ninja, duas sombras trilharam um caminho. O que será que elas irão encontrar? E rumo a qual novo caminho serão levadas no próximo capítulo. Dois guerreiros inigualáveis. Ah, então quer dizer que. Ah Beleza. Não vou desbloquear a agora você pode jogar por trás da máscara, pelo. Então... Bom, nós podemos ir dois duas guerras Ou duas guerras em... Ah, bom... Cara, eu vou pela do... Sasuke, né? Tempo de jogo estimado Bom, aqui... Bom, então vamos pela do Sasuke primeiro Vou pela do Sasuke, taca a boa Tá, ah, vou pelo do Sasuke E depois eu vou pela do Naruto Fechou? País do Fogo, aldeia oculta da Folha. Lá estava. Um garoto cujo clã foi erradicado por seu irmão mais velho. Um garoto chamado Sasuke Uchiha. Ele viveu em paz por um tempo. Mas assim que começou a trilhar o caminho da vingança, ele mergulhou nas trevas. E finalmente, conseguiu vencer seu irmão Itachi Uchiha ele descobriu a verdade por trás das palavras do seu irmão e que a aldeia da folha era o verdadeiro inimigo logo as pequenas chamas de ódio se transformaram na conflagração que foi a quarta grande guerra ninja e com a erupção do terrível conflito enquanto corria rumo ao campo de batalha sasuke uchiha viu alguém completamente inesperado seu irmão... havia sido revivido no mundo físico. Com o passar do tempo, os dois se entenderam e finalmente... voltaram a ser irmãos. E então, após conseguir fazer o que pretendia, Itati desapareceu na luz. Eu sempre... Vou amar você, deixando apenas uma verdade, com o seu irmão menor. Vixe, hein? Aê, acho que caiu uma uma lágrima aqui. <risos> Taca a novamente. E... É, desce. flashback, man. mas o que é que eu sou? Ah, Aí não. está você, seu E Jugo. Procuramos você por toda parte. Então, eu quero saber o que querem comigo. Por que vieram até aqui atrás de mim? Ah, bom é que a gente encontrou um pergaminho inacreditável no esconderijo do Orochimaru. Dá uma olhada. Então, impressionante, né? Sim... Eles possuem todas as respostas. Há alguém... Que eu preciso ver agora. Hã? E quem seria? Orochimaru. Hã? Hum? Mas... Do que você está falando? Você o congelou? Você conhece o Orochimaru. Acha que isso seria suficiente para derrotá-lo? Jugo. Traga aquela mulher também. Quem é ela? Uma ninja da Aldeia da Folha que o Kabuto raptou. O selo absorveu o chakra do Orochimaru. Vamos usar isso para invocar o Orochimaru de volta. Ei, hey, espera um pouco. Reviver o Orochimaru é perigoso demais. Tá me ignorando? Maldição liberada. Bom, acho que não vai lutar agora É, lutar tá agora Cara, eu não aceito tantos gráficos não Tá muito desenhado eu acho que eu fui muito burro e pegar a história do Sasuke. Acho que era melhor eu pegar a do Naruto, para depois é do Sasuke, né? Porque do anime, é primeiro a do Naruto, depois a do Sasuke. Olha só! Eu seria você... você? Viu o que eu disse? Ele vai atacar a gente agora! Você não está atrás do Sasuke? o de Chamas de Ou a pergunta. Cara dublagem tá tipo, é. O Chamas de Susanoo. Uh, vai tá. Ele só tá tentando enganar você. Beleza. Vamos matar ele de novo. Agressivo. Poxa vida, me desculpa. Pode ser. Essa luta foi um tédio. Ah, peguei. Ganhos é. o troféu, né? Cão já foi o suficiente? Sim, eu já me aqueci. Isso basta por hora. Lutar com ele me fez perceber... que ele está um pouco diferente de antes. E então? Orochimaru, eu quero que você faça uma coisa pra mim. Sim. Você não precisa explicar isso tudo. Eu tenho observado ele o tempo todo, lembra? E quando os encontrar, o que vai fazer? Eu sei. Muito pouco. Quero que eles me contem tudo. Não precisa se preocupar com tudo isso. Você ainda é só uma criança, afinal. Não. Não sou uma criança, não mais. Não posso mais ser uma criança. Eu preciso saber como tudo começou. Eu preciso saber quem eu deveria ser, o que eu deveria estar fazendo. Eu quero saber tudo, para que eu possa decidir o que isso significa para mim. Quero ver com meus próprios olhos e decidir o que precisa ser feito. Sabe, acho que agora eu gosto de você. Muito bem, eu vou ajudar você. Venha comigo. Pra onde? <risos> é para um lugar que você conhece muito bem. Então venha, vamos ver. Bom, a história aí. Tá acabando novamente. Nossa, só isso, velho? Se fosse isso eu pegar a história do Naruto. Mas acho que foi muito não, velho. Acho que eu pegava do Naruto. Ganhamos o um mar. querido. Olha só. 30 mil. Trinta mil. Ru. Levamente rico e rico. Cara, eu acho que foi... Acho que era melhor ter pegado o Naruto, velho. bom. Ah. Tá bom. Cara, do Naruto, acho que eu vou fazer a por último. Que é a Como o Naruto é, o, é dos principais, né? Ele o Sasuke. Mas o, é o Naruto mais. Eu vou pelo caminho do Sasuke. Os Hokage aparecem. Beleza, então vou mostrar as então Vamos. Nossa. que tudo sabe, quem iria imaginar que tudo isso estava embaixo do Santuário da Folha? Agora vamos começar! O oh! Selo do ceifeiro da Morte! Liberar! Para usar o Jutsu descrito no pergaminho. É necessário essa máscara. Ao usar a máscara, você invoca o Ceifeiro que se apossa do usuário. Então, poderemos liberar coisas que haviam sido seladas pelo Ceifeiro. Shugo, Sasuke, Suigetsu, preparem-se. Agora... Jugo, use o seu Chakra para começar a extração do Sasuke. Isso deve atrair os esporos do Zitsu, que o Tobi colocou como um cão de guarda do Sasuke. Eles vão servir como sacrifícios para invocar os quatro. Jutsu de reanimação! Venham Venham Aqueles que sabem tudo Os antigos Hokages Vixe. Ah, Mas O primeiro, primeiro Hokage. Hokage Hashirama Senju, e osso Temido como o deus de todos os ninjas Mas o que é? O que está acontecendo aqui? Parece ter sido o selo do Ceifeiro da Morte. Eles devem tê-lo liberado de alguma forma. E então usaram reanimação. Então? Primeiro, Hokage. Parece que fomos trazidos de volta à vida. Reanimação de novo? Parece que ninguém está com problemas. Para usar o jutsu que eu inventei. Existe uma razão. Para tudo isso Eu apenas preparei tudo isso Para garantir os desejos dele Meu nome é Sasuke Uchiha Tenho algumas perguntas para vocês, Hokages O quê? Sasuke? Terceiro Porque obrigou meu irmão a fazer o que ele fez Então, oh, então você sabe Eu ainda quero ouvir da sua boca tudo sobre o Itachi. Ele matou seus companheiros de clã e impediu um golpe. E sozinho ele evitou uma guerra sem precedentes. Depois disso, ele até mesmo se infiltrou na Katsuki como espião para manter a aldeia segura. Tudo isso com uma simples condição de que eu protegesse você, o irmão mais novo dele. Então, era verdade. Primeiro, Hokage, eu te pergunto. O que é a aldeia? E o mais importante, o que significa ser um ninja? Itachi, meu irmão, estava preparado para proteger a Aldeia da Folha com sua vida. Apesar de saber que estava sendo usado pela aldeia, ele tinha orgulho de ser um shinobi da Aldeia da Folha. O que significa desistir da própria vida para proteger a aldeia e o ninja que criou tal situação e que acha que está tudo bem? quero ouvir de você e quero ouvir a verdade para que eu possa decidir por mim mesmo. Eu deveria me vingar da aldeia ou... Oh. Se vingar da aldeia. <risos> é. Acha que eu simplesmente vou deixar você, Tobirama? Abaixa sua mão. Que seja. <risos> Bem, com licença. Bem. Disse que queria saber sobre a aldeia. Vou ficar feliz em contar o que quer saber, mas pode levar algum tempo. Não. Apenas fale para o garoto o que ele quer saber o mais rápido possível. O que você quer dizer? Estamos no meio de uma guerra aqui. Madara Uchiha voltou à vida. E ele está querendo destruir até o último ninja do mundo. Oh. Sim. Eu posso sentir a presença de um Chakra poderoso à direita. O segundo Hokage está certo. Também estou sentindo um Chakra intenso. Mas... não é só isso. Não, eu acho... Ah, essa sensação... Naruto, você também vai lutar, não vai? Se Madara voltou, a conversa terá que esperar. Não podemos ficar sentados aqui sem fazer absolutamente nada. Desculpe, mas se você quiser ir para o campo de batalha, temos que terminar nossa conversa primeiro. Se não puder dar as respostas que Sasuke deseja, eu não duvido que ele use todos vocês para destruir a Aldeia da Folha. Maldito seja, Orochimaru! Não se preocupe, Orochimaru. Nós entendemos. Nossa prioridade deve ser encontrar um jeito de ajudá-lo com aquilo que está incomodando ele. Então, por onde eu devo começar? Muito bem. Para explicar o que uma aldeia e um ninja são, antes vou explicar sobre os dois clãs, o Tira e Senju, sobre Madara e eu mesmo. Nós lutamos e lutamos. Nós dois estávamos quase sem esperanças. E sabíamos que o final estava chegando para um de nós. Bom, eu acho eu acho que a gente vai lutar tá agora. De novo. Ah, você. Oh, oh, olhe para cima. Só existem batalhas agora. Isso! Você! Tome isso! Você sempre é tão forte. Tome isso! Eu tenho que proteger tenho a aldeia toda vez! Não posso deixar que me derrote! Nossa, velho! Tome isso! Tome isso! Tome isso! Você. O, oh, olha galera. Não O, vai, vai, vai. <tos> Olhe pra cima. Tome isso. Tome isso. Tome isso. Não pode. Tá bom. Por quê? Acabou. Caraca, velho. Então, acabe logo comigo. Você não consegue? Este é o seu problema, Hashirama. Você é muito mole. Ele foge, uma vacilão! E vacilão. Nossa, velho. protegerei a nossa... Não. Protegerei a minha aldeia. Não importa o que aconteça. Acredito que proteger a aldeia significa proteger o seu povo, os ninjas, as crianças. Não importa quem seja, meu amigo, meu irmão ou meu próprio filho, não perdoarei ninguém que ameace a aldeia. Está confundindo suas prioridades. Um dia isso criará a escuridão na aldeia, ah, vamos pular pular essa parte. Todo então, mundo já sabe a história mesmo, né? Ele lutou com o Madara, ganhou a luta e depois o Oritimara e Revi. Revive Madara e acontece a, a guerra ninja. Outro lado da história: no modo história você também pode aproveitar episódios das histórias secundárias. Histórias secundárias não afetam a conclusão do capítulo atual. Então, se você para acessá-las quanto quiser, tendo completado todas as. É, todos para curtir ainda mais a história. Oh, olha isso: novos episódios bloqueados. Tem o poder da ataca E a sonha É, depois vamos continuar com esse E aí Depois vamos a A história do, é, a do Naruto, né? Mas primeiro vamos a pela do Sasuke, chega de Naruto Naruto tudo Ninguém sabe o que acontece com o Sasuke, né? O, o Sasuke sai e fica no Naruto Agora vamos ver a história toda do Sasuke É, realmente Sasuke. Então é isso aí, desculpa o vídeo tá longo Já se inscreve no canal, já deixa o seu like Beleza galera, pra fortalecer Falou aí, fica com o um próximo vídeo Até mais e bye Tumbo!